Olá, Olá pessoal. pessoal, gente, vocês já conhecem o projeto Todos por Um? É pessoal, você que não conhece, fica ligado, é só você colocar aqui ó, nesse Pix doação para um real ou mais se você quiser para ajudar a gente em todos os projetos que a gente está fazendo, o pessoal está ajudando, está abraçando o projeto então é muito importante que você ajude, pode ser um real, pode ser dois, pode ser o que você quiser ajudando você já está fazendo a gente ó, conseguir fazer os projetos, andar e para muito mais além é isso aí. E fica agora com o próximo episódio, ó. Tá incrível. tá ah, verdade. Beijo. Ícaro, tá tudo bem? Olha, eu, eu, eu preciso ir embora mesmo. Não, não, calma. Calma. Eu te chamei aqui justamente pra gente conversar. É só nós dois aqui. Você pode confiar em mim. Você vai falar isso só pra mim, pra eu ver se eu consigo te ajudar. Se acalma, fica calma. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá, agora se acalma. Agora somos só nós dois, não tem ninguém aqui. Você pode confiar em mim, só que eu preciso saber de tudo. se o senhor quiser me demitir. Demitir por quê? Você chega na hora, faz o seu trabalho, tem uma boa conduta, faz tudo certinho. Por que, é que eu vou demitir você assim do nada? Ainda mais sabendo da sua angústia, do seu problema, de você estar escondendo esse segredo. Dá pra ver isso aqui, você na minha frente agora. Isso é... é muito embaraçoso pra mim. Não deveria. Não deveria mesmo. Mas eu entendo essa sua questão de estar escondendo isso e não querer que ninguém saiba. Essa sensação de estar fazendo alguma coisa errada. Eu não quero. Eu não quero isso mesmo. Mas como que a gente vai fazer? Eu nem tenho essa papelada toda. Até nisso eles dificultam a vida da gente. Eu sei. Eu sei exatamente como é isso. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Na verdade, fazer um, um acordo. Um acordo? Exatamente. Eu não vou passar essa sua informação para ninguém da empresa. Nem precisa. Porém, eu tenho um chefe a quem eu devo reportar essa situação. Vou explicar para ele como ele é um homem muito íntegro. Eu tenho certeza que ele vai entender a minha sugestão. E que sugestão é essa? A gente não pode contratar a Isadora, sendo você esse rapaz perfeito está na minha frente, não é? Obrigado. Então, sabendo do seu segredo, você pode trazer todos os seus documentos para eu assinar tudo direitinho, os que você tem, os originais. A ideia do sumiço do seu documento foi uma tentativa de atrasar alguma coisa? Imaginei. Então faz o seguinte, traz os seus documentos, tudo certinho, a gente vai assinar a sua carteira com o seu nome de batismo, o seu nome real. Enquanto isso, a gente ganha tempo e eu vou tentar te ajudar, com o nome da empresa, a tentar mudar o teu nome, pra fazer o nome social que você tanto quer. E eu sei que ela é uma burocracia muito grande, mas a gente vai tentar te ajudar e pode ter certeza. Ninguém aqui, ninguém vai saber disso. Esse segredo tá guardado a sete chaves comigo. Claro. Nossa, eu... Eu tô me sentindo muito mais leve. Se eu soubesse que eu ia ser compreendido assim, eu... Teria dito desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Imagina. A sua boa conduta, a sua responsabilidade no trabalho. Queremos aqui o seu profissionalismo, sua boa conduta e sua responsabilidade no trabalho. Ah, isso você pode ter certeza. Eu vou fazer de tudo para me manter nesse emprego. Então, posso voltar? Deve. E qualquer problema, você pode me procurar, você já sabe com quem você pode contar. Pode, lá. Claro. Muito, muito obrigado mesmo. Agora eu vou pro banheiro do segundo andar. Ok? Qualquer coisa é só me chamar. Tá. Ah! Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que que você tá me ajudando? Eu acho, eu pessoalmente, e assim como a empresa, tem tenho essa visão de que a gente vive num país livre. Qualquer um pode ser, quem quiser ser e deve ser. Então acho que é... É a forma correta de fazer. Obrigado. Nada. Nada. Fatura do cartão, meu Deus, eu estourei a fatura do cartão. Se bem que se eu pagar a fatura do cartão, libera o limite e eu já consigo o mesmo mês. Vou fazer isso. Fatura do cartão, celular, internet, gás, meu Deus, eu não tive tanta coisa. Eu não tive tanta conta. Ai. Ei, nem te vi aí. Tá fazendo o quê? Quietinha assim me olhando. Dá um aperto te tiver assim, sabia? Ah, assim como? fazer umas contas aí pra fechar e você levando essa casa toda sozinho? Aí, não fica assim não, eu já falei que não precisa, tá? Ficar pensando nisso. Eu sei, mas. Eu sem poder te ajudar, ganhando só essa merreca que minha mãe dá. Meu bem, eu já falei sobre isso, você não precisa se preocupar e você não tá trabalhando. Sim, mas.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 Onde foi que a gente se perdeu, Davi? Onde foi? Como que a gente conserta isso? Como? Será que você tem conserto? Hoje eu vou sair Só um short de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir e você aí Para com essa cara é tímida. Vem pra cá. Ai, eu, eu me sinto estranho aqui com você. Por quê? Não sei. Só é estranho. Você tá falando isso por causa do seu namoradinho? Ele não é meu namoradinho, mas eu também não quero falar sobre isso. Sem é ironia, Murilo. Você precisa dar um ponto final logo nisso, Júnior. Dá um baixa nessa situação de uma vez. Você conseguiu o que você queria, não conseguiu? Esse é o X da questão. Fala sério. Quem me fazer acreditar? Aqui agora, a gente quase sem roupa na cama de um hotel que você ama, o não, Mas não era isso, combinado? Falar pouco e fazer muito? Tô aqui, não tô? Sou todo seu. Só vim. Obrigada, maravilhosa. Ui! Desculpa, demora, eu fiquei procurando vaga que é impossível de estacionar. Eu ia sugerir pra você estacionar ali no shopping. Ah, foi isso mesmo que eu fiz, a gente pensou igual. Mas mesmo assim, me desculpa, tá? Não, ah, tudo bem. E a, a sua esposa, né? É, isso. Então, cadê ela e o nosso futuro aluno? Cadê? Então, como eu te falei por telefone, a Clara tá meio receosa, meio segura em vir pra... Ela tá... Com uma resistência. É, isso. Uhum. Resistência em matricular o Bento na escola. Mas qual é a preocupação dela? Honestamente, todas. A Clara é uma leoa. Ela fica sempre em cima do Bento, sabe, quer acompanhar tudo... E, na verdade, a maior preocupação é realmente que ele é muito pequeno, né? Seis meses, né? É, completando ainda. Por isso que eu quis vir primeiro sozinha, pra conhecer, conversar com você, com os professores, né? Conhecer tudo, pra amansar a fera e depois trazê-la comigo na próxima. Não, tudo bem, a gente pode começar por aqui. Você pode conhecer os profissionais, as crianças, todo o espaço, estou à sua disposição. Ah, perfeito. Eu queria mesmo começar pelo espaço das crianças com deficiência. Entendi. A gente até pode começar por lá, sim, mas no momento a gente tá sem as crianças com deficiência. Elas só chegam um pouquinho mais tarde. Mas... por que você queria começar justo por lá? É porque meu filho tem Down. Aham. Uhum. Tá. Tudo bem? Tá, tá, tudo bem sim. É porque nas nossas conversas você não comentou que ele, que ele é uma criança com deficiência. É porque eu não falo. Eu não falo. Toda vez que eu falo que eu sou mãe de um filho com Down, as pessoas me tratam com desprezo, com uma certa piedade desnecessária, como se meu filho fosse um coitadinho. Uhum. Não, jamais. É, aqui nós... Nós funcionamos desse jeito, nós colocamos todas as crianças em contato e em convívio direto umas com as outras. Isso ajuda demais o desenvolvimento. É, nós temos crianças com deficiência auditiva, nós temos a Sara que não fala, mas ela se comunica com os olhinhos verdes lindos. Uhum. Nós temos o Chico, que é cadeirante, e a Joana, que também tem Down. Ela tem quatro aninhos, é uma fofura e a gente chama ela de beijoqueira porque ela vive querendo dar beijinho nos outros. Se você não tiver com pressa de ir embora, você pode conhecer todos eles. Não, perfeito, pressa nenhuma. Meu filho é a prioridade da minha vida Eu fico muito feliz em saber disso. A gente pode ir dando uma volta então para conhecer os outros espaços? Vamos, vamos sim! É, eu posso te mostrar o refeitório, o jardim, depois a brinquedoteca. Você vai adorar cada cantinho do nosso centro. Ah, perfeito! Vamos? Vamos!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 Denise ligou, tem que ir lá, lembra? Pera aí então, gente, eu preciso tomar roupa. Ah, gente, não, eu vou lá, o senhor fica aqui. Hoje é pra ver o vídeo da outra família, lembra? Eles também viram o nosso. Aí hum. agora é a vez da gente lá. E como você tá mais que achei melhor você ficar em casa hoje. Eu vou lá, busco e trago. Ah, entendi. Então você. Você é. vai cuidar das coisas do nosso filho enquanto eu fico aqui te esperando. É? Desse jeito. O que você tá fazendo? Ô, oi! Tá, ó. tá ó. Tava aberto. É. Eu... eu fico, eu fico. Eu até prefiro... Melhor, pra ninguém me ver com essa... Com essa cara de velório ainda. Mas eu acho que não vai demorar. Um hum, inclusive, tem um sonho ali esperando pra gente comer... Ou usar, aí você escolhe o verbo certo a gente vai estar... Tá... Eu prefiro usar. <risos> Bruno, é que... eu posso falar uma coisa meio brega, mas sendo romântico? Ah, eu prefiro que não. Não deixa, <risos> para, por favor. Tô brincando, claro que pode. Sabia que pra, pra sonhar, eu nem preciso estar dormindo. É. Não preciso estar de olho fechado, não preciso estar perto, longe. Eu já sonho todos os dias com você. Oh. Uau! Tá ah, de parabéns. Hum. Se isso é ser brega, então eu vou querer essa breguice pro resto da minha vida agora. Vai e leva o meu beijo pra Denise e vê se não demora. Seu beijo? Meu beijo. Vai seu beijo quem? Bruno. Bruno. Bruno, Bruno. Bruno, não acho que é esse, né? Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, presta atenção. Acho que é esse. Ah, o B. Ah, L. é? Esse B. É, então ah. leva. Esse também, é. esse também. Hum. Mas leva o meu beijo. Aqui. Hum. Já que a gente tá sendo brega mesmo, eu posso ser um pouquinho também? Não, claro que não. Você ah, também que é. quer ser. Ah. Tô brincando, vai, pode ser brega. Eu deixo, eu gosto, eu quero. Você também é parte do meu sonho, na verdade você é a melhor parte do meu sonho. Sabe que parte é essa? Não, sei. Qual é? Igual, né? A realidade. Ai, sério? Uhum. Meu Deus, que carinha mais brega esse meu marido que eu amo. Te amo, sabia? Que menina, né? quem ama é eu. Eu amo muito mais do que você. Não, eu, amo mais. eu amo mais. Gente, mas é... Se a gente for medir, <risos> Bruno, eu amo mais. Não, mas aí se for. Tá, tá bom, a gente... gente não vai medir. Tá bom, então. E a gente ama e tá tudo certo aqui. Fala uma coisa pra Denise, é. pra eu mandar o nosso filho pra casa logo, porque senão eu juro, Bruno, eu juro, eu mesmo vou lá e sequestro aquela criança. Aí vai fazer uma Nazaré do nada, daqui a pouco tá me jogando na escada também, né? Isso Isso é, se você fizer coisa é, é errada, pode de apostar Sim. que eu empurro da é, escada só com tudo. tudo. Lá. Vai logo, não demora. Aí antes É não em assim. agora. Né? Exatamente, então, é, paga pra ver? seria do amor se não fosse brega? E que seja brega pra sempre. Hum, meus amigos... O amor... Meu marido... De fato é só isso que importa. Todas aquelas mensagens não... Não vão sortiver. Nunca mais. E que assim seja. Todo mundo sorrindo e cantando, corações bem Icaro, Ícaro, Terra chamando. Oi, posso usar? Claro, claro. Só sabe como é que é, né? Deixa tudo limpinho, mira direito, passa o papel higiênico na volta. Pode deixar, tocou a nas calças. Nijão Mas eu não posso, sem antes ter certeza se eu tocar naquela festa que eu te falei. Ah, tudo bem. Você me avisa um dia antes, hum. eu passo na mobiliária, pego a chave de um apartamento, bacaninha. A gente hum. vai lá conhecer, faz um test-drive. Você não vale nada. Hum. Não mesmo. Júnior, seu telefone não para de vibrar. Ah, é o Dinho. Depois eu respondo ele. Eu preciso pensar numa desculpa, porque eu combinei de ir pra casa dele e fazer uma hum. coisa com ele e acabei nem indo. Conta a verdade. Acaba logo com isso. Quem na próxima vez ele não fica enchendo o seu saco. Ai, para de falar sobre isso. se veste, vai, se vestir, vai. Que eu também preciso ir pra casa. Ah, você não quer mais uma antes? Uns beijos, pelo menos. Não vou nem falar nada com você. Se veste. <risos> Ai, amigo, desculpa não ter conseguido te encontrar antes, sabe? Minha vida tá uma loucura. Olha, essa loucura de trabalho ele tá acabando comigo. Mas teve tudo isso aí que aconteceu com você. Me fala, como é que você tá? Eu tô bem. Agora eu tô bem de verdade. Que bom, amigo. Olha, eu fico mais tranquila assim. É... E o Bruno? Ele ficou em casa? Assim, o Bruno teve que sair pra resolver um... umas coisinhas da emissora. Aí, acho que eu aproveitei e pedi pra ele poder me deixar aqui. Mas tá tudo bem também. Ah, então tá. Mas olha só. É sério, amigo, de coração. Eu queria muito ter te encontrado antes. Mas olha, minha vida tá uma loucura. É publicidade, foto. Você sabe como que é isso, que a sua vida também é assim. Mas eu juro que eu olha queria... Olha só. Tá tudo bem, fica tranquila. Olha, eu sei da sua correria, você sabe da minha, nossa vida é uma loucura e tá tudo certo. O que importa é que eu vim, mesmo correndo, a gente vai conversar, vai fofocar. E deixa eu te perguntar, o Bruno não deve demorar muito, né? Ele tem que vir me buscar. Será que ele precisar vir me buscar, vocês se encontrarem? Não tem problema, né? Não, amigo, não me importa, não. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu confesso que eu me surpreendi um pouco em saber que você e o Bruno estão juntos há tanto tempo. Mas o que importa é que eu tô super feliz por você. E olha aqui, vamos hum. descer, que lá embaixo tem um bar maravilhoso. Lá a gente vai beber, vai fofocar e vai ser maravilhoso. Vamos! Então vamos só agora, meu pai, não paro de beber até o final. Vamos!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 Eu aceito. Eu tenho uns biscoitinhos aí, que ficou uma delícia eu tô mas, eu tô com chá. Bora mas reunião lá. não é <risos> né? me uh what -huh. ah. it was to cry. I couldn't be the man that you You don't seem to know, seem to care what my heart is for. I don't know you anymore. There's nothing where you used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's right on torn. I'm on love faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed to lie naked on the floor. Você consegue me escutar, pai? Você consegue me ouvir pelo menos um minuto que seja? Ah, ótimo. Pai, eu sei que eu tô numa cidade sozinho, que a cidade é uma selva de pedra que às vezes engole a gente, eu sei. Mas eu preciso tentar, meu sonho tá aqui, pai, não tá aí. Eu preciso lutar e correr atrás das minhas coisas, tá? Aqui. Eu vou continuar sendo seu filho, eu vou continuar sendo sangue do seu sangue, mas... Aí eu tinha uma vida de cachorro, pai. Um ano equivale a sete. E, além do mais, eu não queria terminar minha vida atrás de um balcão de açougue. Não, eu... Não, não. Isso não é ruim. Isso não é ruim. O senhor me sustentou a vida inteira atrás de um balcão de açougue. Eu sei. Eu sou grato por isso. Mas eu não ia ser feliz, pai. Me deixa tentar. É, ok. Ok. Eu não tô pedindo para o senhor me sustentar, tá? Mas é que esse mês as coisas apertaram um pouco. É. Mas eu, eu já resolvi isso. Eu já resolvi. É, eu troquei de lugar, eu tô num lugar bem menor e bem melhor, mais barato, tá? Pai, me deixa tentar, pelo menos. Qualquer coisa eu volto. Se não der certo, eu volto. Mas pelo menos eu vou ter a sensação de que eu tentei, né? Eu sabia que você ia compreender. Eu sabia. Então, é o seguinte, mais tarde eu mando os dados tudo certinho pro senhor, Tá? <risos> Manda um beijo pra mãe. Tá tudo bem. Fala que tá tudo bem. Tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau Olha, manda um beijão pro Ian, tá? Fala que eu tô na torcida pra ele superar tudo isso logo. Tá bom, pode deixar que eu, eu dou um beijo nele, sim. Cara, muito obrigado pelos conselhos, pelo café. Isso é ótimo. Eu que agradeço, tá? Ó, eu vou pedir pra vocês lerem isso aí tudo tá. com muita atenção, essa ficha, tá? Que isso vai, vai ajudar vocês a entenderem o porquê que o casal tá desejando o Benjamin também. Quer dizer, o João Paulo, né? O nome que ele chegou até aqui. Vai ser Benjamin, Denise. Com certeza. Sim, sim. Não tenho dúvidas, tá? E tô torcendo muito por vocês. Pode ser certeza. Obrigado, Denise. Cê, tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Valeu.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 Biscando. esse valor não faz nem cosquinha. Me oferece um valor que vale a pena, pelo menos. O triplo disso. Sem isso, nada feito. Ó, faz o seguinte. Pensa melhor e depois você me liga. Não, faz melhor. Deixa que eu te ligo, Quando eu te ligar, eu quero uma proposta bem melhor. Senão, quem vai perder é você. Mas eu não tô te entendendo. Se você disse que o Otto veio cheio de amor para dar e essa era a sua queixa, qual é o problema agora? Ah, eu também não sei, colega. O Otto tá tão diferente, tá tão controlador, sabe? Assim, parece que ele tá me ensinando a voar, me deu asas para isso, aí me ensinou, aí quando eu tomei gosto, ele queria uma empresa. Vocês já conversaram abertamente sobre isso? Ainda não. Nisso eu só quero, sabe? Porque se eu começar a falar o que eu penso, vai gerar uma coisa ainda muito maior. Aí, eu, sabe? Sinceramente, eu não quero, não. E o que você quer, pelo amor de Deus, criatura? Ai, boa pergunta, amigo. Sinceramente, também não sei. Mas olha só. Eu juro pra você que eu vou resolver essa situação. Eu te juro de verdade. E agora, por favor, você posta na entrevista logo comigo. Porque se ele me ver com essa saia, e essa fenda que a gente coloca que em mim, vambora. E se fosse eu, ia você. eu uma, não ligava com você. Porque olha... Não não é nada de estar falar um negócio em jardel. Maria me contou tudo, pirraça. p i r, -r -p -i -a. Ah, você entendeu, pirraça. Agora você viu um homem daquele tamanho, como é que é possível, gente? Fazendo pirraça. ao Ô, Ana eu já te falei como que você deve resolver essa situação, não falei nenhuma nem duas, já te falei milhões de vezes, né? Você falou... Mas... Cadê? Onde é que eu estava que eu não ouvi? Que eu não tô me lembrando. Cara, vocês têm que conversar olho no olho. Vocês dois são dois adultos, é. são o um pai de uma criança, tem uma criança envolvida nisso. Sentar, conversar franco, olho no olho, sabe? Sinceramente, sinceridade. Uhum. Viu me dá espaço pra fazer isso, Jardel? Da última vez ele me deixou falando sozinho, virou as costas, e foi embora. Ficou eu falando com a nuca dele, como é que faz? Não faz não tem como fazer sabe por que? Mas olha, eu não vou mais me estressar não eu o jeito dele, ele quer arrumar encrenca comigo sabe o que eu vou fazer? Se eu me estressar de fato eu vou fazer que nem aquele cara do Dragon Ball Z o Goku vou armar três Kamehameha vou lançar na cara dele e eu quero ver vou fazer isso sim Ah, sinceramente, eu acho que isso já virou uma comédia, tá? Vocês gostam de um ofender um ao outro virou uma grande palhaçada isso Ah tá, tá falando isso porque a sua deve ser só amores, né? Ah, você que pensa uma confusão atrás da outra, tá? Ah, pelo menos você e a sua família se dão bem, né? A sua irmã. Tá dando beijinho e tudo? Que irmã, tá maluca? Não tem irmã nenhuma. De onde você tirou isso? Ah, não? Não. E essa aqui, então, que você tá beijando na foto? Gostei achei ele na cama grew up a little too fast. I had no worries, but always Only thing take the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and work on my craft. Olá. Olha. Pareceu uma Margarida. Você tá o dia inteiro aí, calma. Só foi. Dar uma volta na praia, no shopping. parece a cabeça um pouco, sabe? Não podia atender o telefone? Ah, eu quis ficar um tempo off. Me desligar um pouco. Enfim. Mas e você fez o que o dia todo? Tava na casa do Ian. Ah, ainda bem que eu arrumei alguma coisa pra fazer. Senão eu teria que ficar aqui sozinho. Se tivesse aqui, né? Eu teria ido comigo. Ah. É. Ah, é... eu vou tomar um banho, tem alguma coisa pra comer, se não tiver, eu vou pra casa. Mas se você fizer, tem sim. Que perfume é esse, hein? O meu? Não. Nas outras vezes que você veio aqui, não tinha esse perfume, não. Deve ser o perfume da sua desconfiança. Vou tomar meu banho. alguma coisa nessa história que não tá certo. Meu Deus, mais uma vez me frustrando por causa de um homem. Será que um dia eu vou ser feliz conhecer alguém de verdade? Henrique, não, não, posso falar, sim, tá tudo bem com você, ah, que bom, é, Henrique, olha só, quem alterou a voz, quem se estressou foi você, não foi eu, entendi, não, tá certo, tá certo, é, eu posso te pedir uma coisa, vamos parar de falar sobre as questões do nosso casamento por telefone, tá, Sim, espero chegar na Itália, a gente resolve tudo olho no olho, pode ser. Não, você não vai ter que esperar muito tempo não, tá? Eu acabei de voltar da agência de viagens, eu embarco semana que vem. Every step that I'll take is another mistake to you. I've become so numb. I can feel you there. Dá susto. O que você tá fazendo aqui perto da minha casa, hein? A gente vai conversar. Vai ser agora. Será que a gente pode conversar? Claro. Conversa séria. Pronto. Celular desligado, sou todo ouvido. Vou te perguntar só uma vez. Eu quero que você seja muito sincero comigo. O que, que eu fiz dessa vez? Eu tava mexendo na roupa pra lavar. E no bolso da sua bermuda eu achei duas coisas muito estranhas: uma embalagem de uma camisinha aberta, e um ticket do Motel Supremo. Esse aqui do lado, sabe? Olha, com a data de hoje. Engraçado, né? Eu quero saber da sua boca, Júnior. Please. Nice.